Para quem aqui não me conhece, meu nome, como foi colocado, Márcio Lucas. Eu tenho 38 anos de idade e eu venho da área de marketing, eu venho da área de publicidade. Todas as pessoas que batem de frente com esse empreendimento, elas geralmente são convidadas por alguém e comigo não foi nenhum pinho diferente. Há cerca de cinco anos e meio atrás, na verdade quase seis anos atrás, eu tive a possibilidade de receber uma ligação de um casal de amigos que mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Aqui Celciene Diniz, vocês bem conhecem. Liderança de todos nós, uma forte salva de palma para esses grandes líderes. Amigos de longas datas, mas tínhamos um tempo que nós não nos falávamos, nem pelo telefone, até que naquela ocasião o um telefone tocou. Quando eu vi que do outro lado da linha era o Celso, eu fiquei muito entusiasmado. Conversamos muito na ocasião. Quase ao término da conversa, o Celso chegou para mim e disse Márcio, na verdade eu estou te ligando por um motivo muito especial. Eu e a Tânia acabamos de nos conectar um empreendimento de bilhões de dólares que está se implantando no Brasil. E eu queria saber se você aí no Rio de Janeiro teria interesse de avaliar esse conceito como nova alternativa de negócio para a sua vida. Eu confesso a todos, com licença, se puder jogar luz na plateia um pouquinho, eu agradeço. É, eu confesso a todos que num primeiro momento eu, eu me fechei um pouco porque eu estava vivendo uma fase complicada na minha vida, eu não tinha tempo. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia Eu não tinha tempo na minha vida, literalmente, na época Para fazer mais nada Mas um fator me fez eu parar para analisar esse empreendimento E esse fator chama-se credibilidade O casal que me convidou passava muita credibilidade para mim E eu precisava de parar para conhecer, pelo menos em consideração Aí automaticamente o Celso disse que tinha acabado de se conectar Um empreendimento muito grande, fez algumas colocações Eu falei, Celso, mas eu não tenho tempo Ele falou, Marcio, se fazendo o que você faz, você hoje não tem tempo O que lhe garante que fazendo as mesmas coisas um dia você terá? É mais um motivo que você deveria de parar para analisar esse negócio, você não concorda comigo? E eu falei, seguindo por esse fator plenamente, mas como é que é essa atividade, Celso? Ele falou justamente sobre isso que eu quero te falar. Se você tiver de real interesse de conhecer, vou te colocar você em contato com um grande empresário no Rio de Janeiro. Ele, sua esposa, chama se chama-se Renato e Rita Beirão, vou poder sentar com você e apresentar tudo a respeito desse grande empreendimento. Eu perguntei para ele, tá, mas trabalha com que tipo de produto? Ele me respondeu, produto, que produto? Ele falou, de produto? Eu falei, não, mano, não tem produto, ele, pelo amor de Deus, esqueça produtos, você vai trabalhar com pessoas, pessoas, vá com a mente bem aberta, que se você realmente se der a chance de conhecer esse negócio, você vai ficar sem dormir com a proposta. Eu confesso a todos que eu não durmo até hoje. Não pelo aquilo que no primeiro momento foi apresentado simplesmente, mas por tudo aquilo que vem acontecendo em nossas vidas aí no decorrer dessa trajetória de quase seis anos de empresa. Automaticamente, por todas as colocações utilizadas ali pelo Celso, tudo... tudo que ele colocou foi muito firme, muito entusiasmante, eu falei para ele, perfeito, mexeu comigo, pede para o Renato me ligar, naquela mesma semana o Renato me ligou e marcou comigo um jantar na zona sul do Rio, em Copacabana, na mesa restaurante, próximo ao hotel, ele abriu um laptop me apresentou todo o plano de carreira, toda a proposta de negócio dessa empresa. E eu falei para ele, tá, mas esse material é meu, ele falou, não, é meu, estou lhe emprestando, vou precisar de pegar de volta, e como eu tenho que pegar de volta, eu gostaria de te levar amanhã para você fazer um tour e conhecer a sede nacional da nossa companhia, que se encontra... Em Botafogo, na rua São Clemente, uma casa tombada pelo patrimônio histórico de propriedade da empresa, quando foi adquirido, foi comprado por mais de 3.750.000 dólares, hoje avaliada em mais de 10 milhões de dólares. No dia seguinte, eu tive a possibilidade de rever o que eu pude assistir no dia anterior. Ao término da apresentação, ele me apresentou profissionais que difundiam o conceito com muito sucesso. E, senhores, analisando tudo aquilo que eu pude ouvir e ver em dois dias de contato com o empreendimento, para mim já era o suficiente para começar a desenvolver esse negócio como algo paralelo. Tenho uma estrutura de, de pessoas que me assessoram lá na minha casa, hoje um motorista particular, tenho uma secretária, tenho uma cozinheira, tenho a empregada que cuida de toda a estrutura da casa, tenho o caseiro, uma estrutura que dê, cuida de tudo para que tudo ocorra bem a casa te, esteja impecável todos os dias. À tarde posso levar o meu filho para a escola, vou, de vez em quando vou buscar ele na escola. Seis horas da tarde, resumindo, tomo um banho, coloco um terno e me preparo para mais um encontro de negócio todos os dias envolvido com esse empreendimento, nesses anos todos, de vez em quando alguns finais de semana, eu estou viajando como hoje aqui com vocês, e quando eu vi que várias pessoas já estavam obtendo sucesso, eu falei, se eles estão crescendo, por que eu não posso crescer? Afinal de contas, Deus me colocou nesse mundo para ser muito maior do que eu sou, eu tenho que sair da tenda, eu tenho que tomar posse disso, eu tenho que realmente partir para dentro, e eu entendi no primeiro momento que eu ia lidar com pessoas, e o ser humano ele é complicado, porque eu, se, eu sei que o mundo ele clama por liberdade, mas quando de fato de verdade ela chega, as pessoas recuam. Porque no fundo todo mundo quer ser livre, mas não acredita que isso seja possível. Então eu falei, esse negócio ele é muito interessante, mas eu acredito que esse negócio não seja fácil. E realmente não foi. No primeiro momento quantas pessoas me disseram não? Quantas pessoas falaram para mim que eu jamais iria ganhar um único nesse negócio? Quantos amigos meus ganham dinheiro primeiro? Mas já que você acredita tanto, então ganha dinheiro primeiro. Eu quero ver o resultado de você. Meu pai foi um, meu próprio pai. Chegou para mim e falou assim, você nunca, nunca vai ganhar um níquel com esse negócio. Nunca. Se eu juntasse hoje a renda de toda a minha família junto, não daria metade do que eu ganho nesse empreendimento. A metade do que eu ganho. Minha mãe disse que não tinha tempo. Eu falei, como que não? Eu que não tenho tempo nenhum. Estou entrando? Eu falei, não faço uma coisa dessa. Eu me lembro que, com 10 dias de empresa, minha mãe não estava conseguindo falar comigo. Por quê? Trabalhando o dia inteiro, na hora do almoço, é que muitas das vezes eu rapidinho pegava o telefone ali para fazer uma ligação, tal, fazer um contato, quando eu comecei o projeto, era dessa maneira, durante o dia eu não podia atender telefone no período de trabalho, à noite chegava rápido para poder realizar um encontro de negócio, aí já desligava o aparelho, aí botava para carregar, só ia ligar no dia seguinte, então minha mãe não estava conseguindo falar comigo, os primeiros 10 dias... Dez dias depois, ela conseguiu aquela situação de mãe. Meu filho, que loucura é essa? Sábado, domingo, feriado, é todos os dias da semana esse negócio que se arrumou para você? Não estou conseguindo falar com você, meu filho, você vai pegar uma estafa. E eu falei para ela, mamãe, não é todos os dias da semana, não se preocupe. Mas o negócio ele é próprio, é meu, e no primeiro momento eu me propus, sim, a trabalhar todos os dias da semana. Sabe por quê? Aí ela, por quê? Para que amanhã, todos os dias, seja como final de semana para mim. Eu vou poder segunda-feira acordar... Eu vou poder segunda-feira acordar... 11 horas da manhã, pegar o meu carro, meu filho para ir para a praia, enquanto os amigos terão desde as 6 horas da manhã, no ponto de ônibus, ou pegando o seu carro para ir para o trabalho. Eu falei para ela, eu estou fazendo hoje, mãe, o que muitas pessoas não querem fazer. Mas para que eu possa fazer amanhã o que essas pessoas gostarão e não poderão. Eu sei o que eu tenho nas minhas mãos, não se preocupe. Eu não deixei com que os amigos, conhecidos, os ladrões de sonhos, que pairaram diante de mim, tivesse força, não. Mas eu agradeço a Deus por essas pessoas e eu agradeço a deus por todo ponto negativo da minha família porque cada pessoa que dizia você não vai chegar você não vai conseguir esse negócio não é para você você não vai ter sucesso isso não funciona sai dessa me admiro você isso era lenha na minha locomotiva rumo ao sucesso era mais uma pessoa que eu falei eu vou calar a boca eu vou mostrar eu vou mostrar com grande isso era incentivo quando as pessoas me diziam não eu estava claro para mim, não estava dizendo não para mim, estava dizendo não para ela, para a família, para os filhos. O não de hoje se tornaria o sim de amanhã, mas eu tinha que me manter firme. Por que, Márcio? Porque qualquer homem e qualquer mulher está disposto a seguir o homem e a mulher que verdadeiramente sabe para onde vai. Se você sabe para onde você vai, não se preocupe, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai te seguir. Eles querem ver a sua atitude, eles querem ver o seu posicionamento. Se eu tivesse recuado... Se eu tivesse dado ouvido os pontos negativos, eu iria parar. Até porque, da minha lista de nomes, só dois amigos entraram. Praticamente ninguém quis o negócio. Eu tive que construir a minha estrutura, minha rede, tudo que eu tenho hoje, com contatos frios na fila de um banco, no metrô, numa festa, na academia, na igreja com o círculo de relacionamento que eu saía e conhecia. Minha credibilidade estava em alta, ninguém me conhecia, até que prova o contrário, ali eu levava a oportunidade de negócio e comecei a estruturar. Eu não fiquei, ah, convidei todo mundo da minha lista, ninguém quis, ah, eu acho que esse negócio não é para mim. Eu falei, que é que é, no que é próximo? São 16 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, Brasil, 200 milhões, milhares de pessoas. Hoje as pessoas perguntam para mim, em março, como se forma diamante? Eu respondo, diamante não se forma, se encontra. Quem é, é, você deve procurar. E as pessoas me perguntam, mas Márcio, quem eu devo procurar? Eu respondo, quem está lhe procurando? Aí fora está assim, de pessoas em busca de alguém que tenha uma oportunidade de negócio nas mãos. Que de fato, de verdade, possa conduzi-las a um futuro melhor. Eu entendi realmente o que estava em jogo. E me posicionei, me lancei, passei por si. Se eu recuasse e parasse, eu iria encontrar com essas pessoas, porque depois eu encontrei com todos hoje todos estão dentro do negócio, eu não tenho um conhecido, eu não tenho um colega, eu não tenho ninguém de todo o meu círculo de relacionamento que hoje esteja de fora, mas se eu recuasse, eu iria encontrar, como eu encontrei, e as pessoas iriam chegar para mim e perguntar, Márcio e aí, e aquela empresa, aquele negócio, você me convidou, a... ah, dei um tempo, a empresa está bem, parei, ele iria me dizer ou pensar, você está vendo por que, que eu não entrei? Nem você sabia para onde você queria ir. Nem você acreditava em você. Nem você acreditava no que você tinha nas suas mãos. Graças a Deus que eu não entrei com você. Mas eu mostrei diferente. Eu fui firme na minha atitude. Eu vi que o sonho era possível, porque era matemático o um negócio. Mas eu me lembro que no início, com todo o entusiasmo, as pessoas me perguntavam. Chegavam para mim e falavam assim, mas quanto dinheiro você está ganhando com o negócio? Eu falava, eu nada, acabei de entrar, mas tem muita gente ganhando muito dinheiro que eu quero lhe apresentar. Ah, André, ah, Flávia. Se você parar para ver o que eu vi e ouvir o que eu ouvi, com certeza você vai querer tomar a decisão que eu tomei. Porque uma coisa eu te garanto, o que eu tenho para lhe apresentar, pode lhe proporcionar resultados que você jamais, jamais teria dentro do que você faz. O entusiasmo, a minha crença, a minha convicção era flor da pele. Isso foi um ponto fundamental para que eu construísse uma organização sólida, mas eu quero que vocês entendam que do ponto de partida, o um momento da total liberdade econômica e financeira, foi muito asfalto que eu tive que deixar para trás, milhas que eu tive que percorrer, vielas e becos que eu tive que entrar. Em nenhum momento eu teria possibilidade de construir esse negócio na minha conveniência, num antro de conforto, deitado no sofá com controle remoto, de frente para uma televisão. Pessoas, finais de semana, estava eu, Rio de Janeiro, Sabe como, quem aqui conhece o Rio de Janeiro sabe o calor que é aquela cidade no verão, é uma loucura, e uma cidade tropical colocando terra no sábado, colocando terra no domingo e saindo para poder dar plana, enquanto o amigo estava subindo para a região dos lagos, no rio, para Araruama, para Cabo Frio, para Angra, para Búzios, para Rio das Ostras, para Ponta Negra. E muitos chegavam para mim e falavam assim, mas pô, você vai trabalhar, vamos viajar para Búzios, vamos para Angra. E eu abria a mão de tudo isso, porque eu sabia que o que me esperava era Cancún, Havaí, as Bahamas, as praias do mundo. Era essa visão. Eu pensava lá na frente o meu foco era lá na frente, então eu falei, eu vou sacrificar, eu vou abrir de mão, vou abrir, melhor dizendo, mão de tudo no primeiro momento, porque o que está em jogo é muito grande, e eu quero conquistar esse resultado para a minha vida, e essa oportunidade te dá essa condição, de você poder ajudar muita gente. O mercado tradicional, olho por olho, dente por dente. Aqui não tem quem entra em cima, nem quem entra embaixo. Tem quem entra antes e depois, como tudo na vida. As pessoas que entraram antes serão as mais comprometidas a fazer o que der? Não. O que tiver que ser feito para que você tenha sucesso. As pessoas que entram depois sempre são as mais gratas pelo apoio recebido de quem entrou antes. Eu hoje louvo e agradeço a Deus por ele ter colocado no meu caminho um casal incrível que acreditou em mim. Se não fosse aquela ligação... Nada do que está acontecendo hoje estaria acontecendo. Nada. Porém, quando eu conheci o projeto, eu quero que vocês entendam que o que me fez entrar, não foi a apresentação que a mim foi mostrada, não, foi feita. O que me fez entrar foi a atitude do Renato, que é o patrocinador, dos meus patrocinadores, vocês bem conhecem aqui, quem está há mais tempo, Renato Beirão, grande líder. Foi o acompanhamento que ele fez comigo. Porque quando eu vi a proposta, eu achei tudo maravilhoso, mas eu não tinha dinheiro. Você sabe que o mercado tradicional tem muito altos e baixos. Eu estava vivendo um momento de baixo total na minha vida. Tinha acabado de quebrar num negócio que eu tentei montar com um sócio na área de alimentação, um restaurante, isso me gerou inúmeras dívidas. Na verdade, 120 mil reais de dívida, aonde ficou 60 para o sócio 60 para mim. Com restrições no meu nome, um carrinho velho que eu tinha, eu tive que vender, estava peça em carro. A minha vida estava completamente detonada e eu tinha acabado de receber meu pagamento. Eu tinha quatro dias, o dinheiro já tinha ido embora tudo. Eu só teria pagamento nos próximos 30 dias, praticamente. E aí, quando o Renato ele me mostrou o projeto, no dia seguinte me levou na sede, e eu tive a possibilidade de conhecer a proposta, ou melhor, de rever o empreendimento e ver a força da estrutura, ali eu tomei a iniciativa de fechar o meu contrato. E ele falou, vamos fazer as suas compras. Eu falei, Renato, eu quero. Ele falou, então vamos fechar. Eu falei, mas eu não tenho esse recurso agora. E ele falou para mim, não tem problema, então vamos fazer o seguinte, para que você já vá pegando conhecimento, e na hora que entrar, entre preparado para arrebentar, amanhã eu estou fazendo um encontro de negócio fechado na casa de um amigo, que eu acabei de patrocinar, e eu gostaria de te levar. E eu falei, mas Renata, é seu amigo, você pode me levar na casa dele, não é interessante que você fale, não, eu vou falar com ele, e vou dizer que você acabou de se conectar, está vindo por indicação de descendente meu de Natal, e você está fazendo um estágio, não tem problema, não se preocupe, você é meu convidado. Poder, posso fechar com você o compromisso? Ok, fechou. Naquele mesmo dia eu cheguei em casa à noite, e aí falei com a minha linha ascendente, eu me lembro que a minha linha ascendente chegou para mim, e comentou, e aí, Márcio, você pegou a visão então? Assisti o plano ontem com o Renato, hoje eu já fui na sede, conheci a estrutura, cara, o negócio é fantástico. Ele falou, então, vamos entrar? Eu falei, eu quero. Ele falou, então vamos. Eu falei, eu quero. Ele não entrar, o que lhe falta? Eu falei, dinheiro. Então, eu estou literalmente quebrado, Celso. Quebrado, Celso. E ele chegou para mim e falou assim, não tem problema, se eu te ajudar a gente resolver essa situação, você entra? Eu falei, se você me ajudar, com certeza. Ele falou, então eu quero te ajudar, porém com uma pergunta. Márcio, quando homens e mulheres empreendedores de visão querem abrir um negócio próprio e não tem dinheiro, o que, que eles fazem? Eu falei, não sei, pega um dinheiro emprestado, ele mais o quê? Vende alguma coisa, ele falou, mais o quê? Aí eu falei, não não sei isso. Ele pega o empréstimo. Eu falei: Empréstimo? O gerente vai me jogar do banco lá fora, você cano na rua. Eu falei: Eu tô mais sujo do que não sei o que. Celso, faz comigo, não, não tem como. Ele falou: Márcio, eu não sei o que você vai fazer. Eu só sei uma coisa: que eu te convidei para você conhecer esse negócio, porque eu acredito demais em você. Se você acreditar tanto em você como eu acredito, nós vamos arrebentar arrebentar. Não tem para ninguém. Nós vamos virar a mesa, vamos ser muito grande nesse negócio no Brasil, muito grande. Agora em primeiro lugar, você não tem que acreditar na proposta. Ela já é bilionária, sucesso com você dentro ou fora. Você tem que ver se você acredita em você. E se você acreditar em você e seguir a nossa orientação que nós vamos passar, você explode nesse negócio. E eu falei, Renato, eu sinto isso. Eu falei, Celso, eu sinto isso. E eu quero. Eu quero esse resultado para minha vida. E não se preocupe, eu vou levantar o capital. No dia seguinte, eu tentei levantar esse capital. Como eu não tinha o recurso, o que eu fui fazer? Eu fui tentar levantar o dinheiro emprestado com o um amigo. E liguei para um amigo do trabalho e ele disse, Márcio, eu tenho capital para lhe emprestar, mas daqui, depois da manhã, eu preciso desse dinheiro que eu tenho uma conta para pagar. Se eu pudesse emprestar hoje, depois da manhã, você me devolver. Eu falei, depois da manhã é muito curto tempo, eu não sei se eu vou ter esse capital para realmente me comprometer com você. Ele falou, então, sinto muito, infelizmente, eu não tenho como te ajudar. Pedir favor a alguém já é muito constrangedor. Vocês concordam comigo? muito, e ainda ter a possibilidade de receber ou não é terrível e quando eu recebi indiretamente aquele não e vi que não conseguiu eu falei, não vou passar por isso de novo, não, esse negócio não é para mim, não é o momento, não está na hora certa eu vou hoje me encontrar com o Renato eu vou dizer pro Renato para dar um tempo, quando eu levantar o capital quem sabe mês que vem receber um pagamento aí eu vejo o que, que eu faço, sacrifico alguma coisa e tiro o dinheiro só que no dia naquele dia que era o dia após eu ter conhecido ter visto o empreendimento na sede da empresa eu tinha uma reunião com o Renato, era na casa do amigo, e quando terminou a apresentação, vários convidados ali assinando, fechando o contrato, eu falei, meu Deus, esse negócio funciona, dá certo, as pessoas já começaram, vão crescer na frente, eu tenho que começar esse negócio logo, eu falei, eu vou levantar o capital, eu vou tentar amanhã. E no dia seguinte, eu tentei com outro amigo, e à noite eu tinha um treinamento de produto que o Renato já me encaixou no treinamento. E quando eu participei daquele treinamento, vi a força dos produtos, e vi que os produtos só tinham... Dois defeitos, não andava e não falava, se eu emprestasse as minhas pernas e a minha boca, eu poderia fazer negócio. Também, paralelamente à parte empresarial, o plano de carreira é levantar o capital para injetar. Nove dias depois, ligo para o Renato e falei assim, Renato, já tinha participado de alguns encontros com ele. Renato, estou preparado, eu levantei o capital, graças a Deus, agora eu posso começar esse negócio. E ele chegou para mim e falou perfeito, perfeito guerreiro, então vou marcar amanhã na sede para fazer o fechamento, eu falei ok, e fui no dia seguinte na sede, fiz as minhas compras, e aí eu cheguei para o Renato e falei, Renato eu não quero olhar para a direita nem para a esquerda, o que tiver que ser feito eu vou fazer, pelo amor de Deus me ajuda, me ensina, me oriente, me mostre o caminho, eu não quero negociar, eu estou disposto a encarar esse empreendimento com o mesmo foco, responsabilidade, seriedade, que até então eu venho encarando a minha vida profissional, você pode confiar que eu vou ser grande nesse negócio. Celso disse que eu vou ser grande. Eu vou ser grande. Eu vou arrebentar, Renato. Mas eu não posso largar o certo por algo que está começando. E eu não quero ficar com esse suposto certo que me trouxe até onde eu estou, quebrado. Eu quero mudar a minha vida. Então eu quero ter resultado rápido. O que eu preciso de fazer? Vamos marcar um encontro de negócio para você amanhã. Eu falei, já amanhã? Ele falou, claro, você não quer ter resultado rápido? Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, mas e aí, vamos marcar também outro depois da manhã, depois e depois, quatro, um atrás do outro. Eu falei, mas um atrás do outro? Ele falou, claro, você vai convidar todo mundo para amanhã. Caso algum amigo chegue e diga, mas amanhã eu não posso. diga, ótimo, e depois da manhã? Então se automaticamente você tem na manga, outras datas, você não perde tempo, e tempo é dinheiro. Vou falar isso para você inúmeras vezes. Aí eu falei, então tá bom, o que eu preciso de fazer para realizar esse encontro? Primeiro, definir um local que não tenha barulho. Não pode ser na varanda de um prédio onde que caminhões, carros passam do lado de fora e o som né, do trânsito tire a atenção do palestrante e dos convidados. Não pode. Outro ponto importante, você tem que ter um DVD e uma televisão que funcione. Você tem? Eu falei, tenho. Aí ah, ele falou, perfeito. Outro ponto importante também é que você não deve colocar comida. Se você for extremamente receptivo, uma água um cafezinho, um biscoito que combina com o um café. Eu falei, por quê? Porque você não está dando nenhuma festa. A hora que você fizer uma festa, seu aniversário, qualquer recepção, amanhã você vai ganhar dinheiro, você vai botar banquete para todo mundo. É um encontro de negócio. Aí eu falei, mas teria problema colocar? Ele falou, tem, porque não é duplicável. Se você monta aquele banquete, aquela comida no final da apresentação... O convidado vai chegar assistindo o plano vai falar, meu Deus do céu, olha quanta comida, olha o banquete que o cara preparou, ah, esse negócio não é para mim, eu estou passando necessidade, não tenho nem comida direito para colocar para meus filhos, eu vou ter que entrar nesse negócio, marcar reunião e botar banquete para todo mundo, eu falei, não, não, não, não é o momento. Aí eu falei, é, é interessante essa visão, ele falou outro ponto importante, eu não sei quantas pessoas você vai colocar, mas vamos botar que você queira ter 30 pessoas no seu primeiro encontro. Coloque apenas 5 cadeiras. Eu falei, e as 24 demais sentam aonde? Todos vão sentar, não se preocupe. Mas deixe 24 cadeiras no stand-by. É muito mais interessante que chegue às 5. E olhe para trás e veja. Deu? Ou melhor, chegue às 5 pessoas primeiras. E aí você, mais cadeira, mais cadeira, mais cadeira, mais cadeira, mais cadeira. E todo mundo fala, cara, que sucesso. Ele não estava esperando tudo isso. Olha quantas pessoas chegando do que realmente chegar às 5 e olhar para trás e falar assim meu Deus, quanta pessoa esse cara estava esperando e não veio ninguém que no show, esse cara não tem credibilidade com ninguém, o que, que eu estou fazendo aqui? então Márcio, não importa, você pode ligar para os teus convidados uma hora antes da reunião tu, os 30 confirmam, olha, estou saindo de casa, todos os 30 estão confirmando que você estou indo para aí, mesmo assim só coloque 5 cadeiras e deixe as 20 Cinco, separado para você ir colocando aos poucos e criar um marketing de sucesso na sua apresentação. Aí eu falei: tá bom, então podemos fechar, eu acho que já é o suficiente. Ele, para começar, já é o suficiente essas dicas. Então, amanhã eu estarei lá às 19 horas para poder organizar tudo junto com você, para conferir, vamos marcar com o convidado, 19h30 para começar às 8 tá certo? Eu falei, não, tem que ser às 19h30 porque é o horário que eu vou estar chegando do trabalho, ele falou, perfeito. E aí automaticamente teve a primeira apresentação, das três, a primeira apresentação, ou melhor, da primeira, né, a apresentação de cinco amigos que vieram, dois entraram, três não se posicionaram. Como eu disse, volto a repetir, disseram não para eles, para a família, para os filhos mas por que isso? porque esse negócio vem para todos, mas nem todos são para esse negócio senhores, existe aquele homem, aquela mulher que nasceu para ser empregado, vai partir dessa terra empregado não tem visão para estar à frente do negócio? nunca! ela quer a carteira assinada, ele quer o plano de aposentadoria eu não quero desfazer de um mercado que eu vim só que vocês sabem como é que funciona esse mercado o homem é a mulher que consegue trabalhar 35 anos de uma outra vida tem a sorte, a felicidade de em todo período não ser mandado embora, ainda acaba quebrado enriquecendo outras pessoas, você dá o melhor de si mais do que a sua obrigação, vacilou todo mundo matando em cima então eu falei, não, eu quero encontrar as pessoas, e eu vou encontrar imagina uma caçamba de caminhão cheia de areia, do tamanho aqui, desse auditório imagina eu pegando uma pedra de diamante de 100 quilates, e enterro nessa caçamba, nessa estrutura cheia de areia e digo, encontre você fica milionário, milionário por quanto tempo vocês procurariam? hã? hã? hã? Foi dessa maneira que eu me posicionei. Eu falei o tempo suficiente até encontrar. E eu vou encontrar. E me posicionei e encontrei. E aí o sol brilhou para mim. E os resultados começaram. Meu amigo, quando alguns chegam muito rápido, confesso, outros demoram um pouquinho mais, mas eu estou aqui para poder te dizer, todos vão chegar. Só existem duas formas de você não fazer sucesso nesse negócio, uma não entrando, e a outra entrando desistindo, desfocando, Agora, se você encara esse negócio não como uma aventura, se você encara esse negócio com visão empresarial, se você encara esse negócio com responsabilidade, e se você puxa realmente para que a rédea o controle esteja nas suas mãos, porque a sua linha ascendente é fantástica, mas está do seu lado para te ajudar a você construir o seu negócio, não para construir para você. Não para construir para você. E eu senti isso depois da minha quarta apresentação porque o Renato realizou comigo as quatro apresentações. E aí no quarto dia, várias pessoas já tinham se conectado ao negócio, eu marquei, era quase meia-noite, liguei para um casal que eu tinha intimidade para ligar naquele horário, e o casal chegou e falou assim, não Márcio, então amanhã dá, amanhã eu vou à tua casa. E eu me empolguei e chamei outras pessoas. E aí automaticamente liguei para o Renato, já meia-noite, falei, Renato, estou precisando do teu apoio. Marquei uma outra reunião para amanhã, Renato, vamos arrebentar, está tudo dando certo, marquei uma outra reunião para amanhã, ele falou, quando? Eu falei, amanhã. Ele falou, mas massa, amanhã eu não posso. E eu falei, mas como que não? Eu já agendei tudo, já está o pessoal. Agora eu só vou avisar o pessoal da equipe que já está dentro para poder trazer convidados. Ele falou, mas amanhã eu não posso. Eu tenho uma agenda com outra equipe. Nesses, nessas quatro apresentações que eu marquei com você, tentaram agendar comigo também encontros. E eu não desmarquei com você para dar o plano para eles. Você acha que agora... Eu vou desmarcar com eles para mostrar o plano para você? Não existe como, não tem como, já está agendado. Eu falei, mas o que, que eu faço? Ele falou, vá você e mostra o plano. Eu falei, eu? Ele falou, você. Eu falei, não, não, não, mas eu não posso. Ele falou, pode sim. Eu falei, não, não, mas eu não tenho condições. Ele tem sim. Eu falei, não, não, não, mas eu não me sinto preparado. Ele está sim. Eu falei, mas eu não, eu não sei. Renato, pelo amor de Deus, eu que sei, se eu sei eu não sei, eu não estou com condições de mostrar esse projeto. Ele falou, Márcio. Se você quer andar uma milha, você tem que dar o primeiro passo, você tem que começar. Eu falei, Renato, mas com quanto tempo uma pessoa está qualificada para poder mostrar esse plano? Ele falou, com três apresentações. E você assistiu uma comigo, depois assistiu outra na sede, depois você assistiu apresentações fechadas, você entrou, eu já apresentei quatro planos fechados para você. Você está mais do que preparado. Eu falei, mas Renato, eu não sei falar que nem você, ele nunca vai saber. Enquanto eu não começar, a perfeição vem com a prática. E eu falei, mas Renato, se eu chegar lá e errar alguma coisa? Ele disse, o convidado não sabe que você errou? E eu falei, mas se eu chegar lá e esquecer alguma coisa? Ele disse, o convidado não sabe que você esqueceu. Aí eu falei, mas se eu chegar lá e não conseguir passar a grandeza desse negócio? Ele falou, Márcio, pera lá, sabe qual é o seu problema? E eu falei, qual Renato? Eu confesso a todos vocês aqui, a última coisa que eu queria saber na minha vida, naquele momento, era o meu problema. Sabe por quê? Porque tem alguém que vai andando abrindo o caminho, já, já, abrindo, e você todo bonitão atrás, é fantástico, ser um distribuidor, um franqueado, mochila, está nas costas dos outros, é maravilhoso, é fantástico ter alguém nos carregando, é fantástico ter alguém fazendo tudo para gente, a gente encontrar tudo pronto, é muito conveniente, agora ter a responsabilidade de assumir o controle, de dar a cara para bater, de se jogar, as pessoas não querem. Sabe por quê? Porque eu bato sempre isso. Todo mundo, todo mundo quer o paraíso. Todo mundo quer o céu, mas poucos querem morrer. Quando se fala do prêmio, cadê? Aonde está? Eu quero ver o prêmio. Está ali. Cadê o prêmio? Ah, não, matei um preço. Não, o preço fala depois. Eu quero ver o prêmio. O prêmio. As pessoas querem saber do prêmio. Preço? Não. O prêmio está aí, meu amigo. Todos vocês podem pegar esse prêmio. Mas existe um preço. Existe um preço. E você tem que estar disposta, disposto a pagar esse preço. Mas por que está disposta, disposto? Porque você não pode querer com que a liberdade financeira tão sonhada pare sobre a tua vida, sem que exija o um mínimo de esforço. Dinheiro não cai do céu, não dá em árvore. Quantas vezes na sua vida você ouviu isso? É assim nesse negócio. É um empreendimento que vai requerer de você foco, trabalho, comprometimento, visão que você se lance. Mas uma coisa eu estou aqui para te garantir. Pode lhe proporcionar resultados que tu jamais, jamais teria em sua vida. E ele chegou para mim e disse, sabe qual é o teu problema? Eu falei, qual Renato? O teu problema é o medo. E eu posso dizer uma coisa sobre o medo? Eu falei, fala Renato. Medo, todos nós temos. Mas Márcio, se você deixar com que o medo interfira em tua vida, tu jamais terás sucesso. Porque o medo é uma coisa que não se foge, se vende-se. Se você fugir, ele será a tua sombra, vai te percorrer até os confins da terra. Enquanto viver, suspirar, o teu medo estará atrás de você. E eu falei para ele, Renato, mas pelo amor de Deus, então me diga, como vencer o meu medo? Ele colocando nos um dos seus sonhos maior do que os seus temores. Aonde você quer chegar? O que tu quer conquistar? Qual é o seu objetivo? Márcio? qual é o teu porquê? Por que tu entraste nesse negócio? Márcio? me diga, qual é o seu sonho? E eu falei, mas se eu chegar lá e não conseguir ser entusiástico, se eu chegar lá e não conseguir passar brilho nos olhos, força nas palavras, não conseguir passar a grandeza desse negócio... E aí, por isso, eu estou começando meu negócio, Renato. Perder alguns cartuchos bons. As pessoas, assim, não conseguiam enxergar e não entrar no negócio. E aí, ele disse algo para mim, então, que nunca mais eu esqueci. Ele falou, Márcio, é então, que você sacrifique alguns para ganhar multidões amanhã. Se você quer ser bom, meu amigo, comece já. Ali eu comecei. Senhores, praticamente seis anos passaram de lá pra cá, nunca mais. Nunca mais eu deixei com que um convidado meu participasse de uma O, que são as nossas apresentações de oportunidades de negócio oficiais. Eu não deixei com que um convidado meu sentasse com a minha linha ascendente para assistir o plano, sem que antes eu não tivesse mostrado. Primeiro eu, fazendo o trabalho. E ali eu comecei. E ali eu comecei. Se você tá disposto, disposto a desenvolver esse negócio, a hora que der, eu estou aqui para poder te dizer, os resultados virão para você, a hora que der. Porque é você que determina aonde você quer chegar, quanto que tu queres ganhar com a sua atitude. Nos meus primeiros 13 dias, eu entrei, faltando 13 dias para o mês acabar, eu mostrei 18 planos. 18 planos. O meu primeiro foi um fiasco. O meu segundo melhorou um pouquinho. O terceiro já estava bacana. O quarto eu estava arrebentando. E eu estou aqui... Para poder dizer para você que está começando esse negócio, meu amigo, minha amiga, pelo amor de Deus, preste atenção nessas palavras. Tu se converte, tu se converte a diamante, não quando tu assinas um contrato, mas quando tu tomas essa decisão aqui, aqui e aqui de fazer esse negócio acontecer. E você toma essa decisão quando você começa a mostrar o plano, levar a oportunidade e mostrar para as pessoas que estão lá fora que elas também podem ter seu sonho realizado com esse negócio tão maravilhoso chamado marketing multinível. Agora você tem que partir para o campo de batalha e ir se colocar em prova porque você vai ser bom. No primeiro momento você vai queimar alguns cartuchos, mas isso faz parte para te preparar, para te qualificar, para te lapidar. Você não pode se fechar, porque é melhor agora no primeiro momento do que lá na frente. Tempo é dinheiro, vamos começar agora. Todo mundo que está aqui, que já assistiu mais de três apresentações, não pode sair daqui hoje esperando pelo maior oficial, esperando pela agenda e a disponibilidade da linha ascendente. O teu negócio ele é teu ou não é? Aqui não tem o líder, aqui tem os líderes. Todos nós somos líderes. Mas a liderança ela não se impõe, ela se conquista com a sua própria atitude. É você que vai conquistar ou outras pessoas que vão estar brilhando no seu lugar.